que eu atendi uma pessoa e ela veio muito mal, muito mal mesmo. Ela veio com um quadro de pós-pânico e depressão. Então, eu fiz o atendimento nela aqui mesmo, nessa sala. Ela veio até aqui, eu a atendi. E essa semana, eu vou atendê-la novamente com RQC. E o que, que acontece? Ela já se encontra muito bem. Ela... Estava muito mal, chegou aqui, realmente bem desequilibrada e agora já está uh, com a sua vida praticamente normal e eu estou acompanhando esse processo dela, né? A gente sabe que não é uma coisa assim, que não existe mal né? A gente tem que acompanhar, a gente tem que dar um suporte, mas eu vejo assim que a técnica realmente nos dá uma resposta incrível e rápida. A Renata já está atendendo várias outras pessoas, todas elas também tiveram respostas rápidas e essa pessoa que eu atendi está tendo assim, um progresso muito bom.